Bom, pessoal, então achei interessante a gente também resolver alguns exercícios em relação ao assunto que a gente trabalhou na aula passada. A gente vai trabalhar com quatro questões e eu espero que você goste. Aproveite para curtir, compartilhar e curtir também a nossa página lá no Facebook. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso quadro. Bom, pessoal, achei interessante trazer algumas questões aqui envolvendo é, aquilo que a gente trabalhou na aula passada. Se você não assistiu, clique aí no link que você vai ser direcionado para essa aula. É, e aqui no total a gente vai resolver quatro questões, tudo bem? E a nossa primeira questão diz o seguinte, para que valor de A as retas... Então, aqui estaria a equação da primeira reta e a equação da segunda reta são paralelas. Pessoal, a gente quer saber qual o valor que eu posso colocar em A aqui para que essas duas retas possam ser paralelas entre si. A gente viu na aula passada, né, que quando as retas estão... É, Perceba que a primeira reta que está na forma geral e a segunda reta também, não precisamos transformar para a forma reduzida para resolver esse tipo de problema. O que a gente precisa saber aqui é o seguinte, qual o coeficiente que está ligado ao x na primeira reta? A gente sabe que é a mais 1, não é isso? Qual é o coeficiente que está ligado ao x da segunda reta? É 3. Então, a gente vai dividir esses valores. E vamos comparar... Com eh, os coeficientes que estão ligados aos y de cada eh, das respectivas equações. Então a gente tem aqui 2 na primeira, não é isso? 2 na primeira e 5 na segunda, melhor dizendo, menos 5, certo? Lembrando que tem o um menos aqui. Beleza. Então, para essas retas serem paralelas entre si, pessoal, a gente viu que são iguais, certo? Então, essas duas razões são iguais. Se essas retas são paralelas, se a gente quer que elas sejam paralelas, essas razões precisam. É, serem iguais, tudo bem? Então, olha só, o que, é que a gente pode fazer aqui, né? Multiplicando, a gente tem aqui uma proporção, então, a gente tem uma igualdade de razões, onde o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, a gente tem o seguinte, que menos 5 multiplicado por A mais 1 é igual a 3 vezes 2, não é isso, pessoal? Então, a gente vai ter aqui, menos 5 multiplicado por A, menos 5 é igual a 6, ou seja, menos 5 multiplicado por A é igual a 6 mais 5. A, então, vai ser igual a menos 11 dividido aqui por 5. Então, A tem que assumir esse valor aqui para que essas duas retas possam ser paralelas entre si. Fácil, né, pessoal? Então, vamos agora para a nossa segunda questão. Bom, e a nossa segunda questão diz o seguinte, determine a equação da reta que passa pelo ponto P. Então, aqui temos a coordenada do ponto P e é paralela à reta R. Então, olha só, a gente tem uma reta que passa por esse ponto e é paralela à reta R. Vamos chamar essa reta de T, tudo bem? Só para a gente dar um nome à reta. Então, a reta T ela tem uma equação, podemos até deixar a equação da sua forma reduzida, onde, pessoal, uma informação interessante, essa reta T ela é paralela à reta R. A gente viu na aula passada que se duas retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Então, o coeficiente angular de T é igual a 3, é igual ao coeficiente angular de R, não é isso? Então, a gente sabe aqui que y é igual a 3x, mas a gente não sabe qual é o valor do coeficiente linear. Por quê? Porque aqui não é falado nada se essas retas são paralelas e iguais, ou seja, e coincidentes, como a gente viu na aula passada. Se fossem coincidentes, aí sim, B seria igual a 2. Mas essas retas não são coincidentes, ou melhor dizendo, não diz no problema se elas são coincidentes. Tudo bem? A gente sabe que essas retas são paralelas. Uma segunda informação é que a reta t passa pelo ponto P. Olha só que maravilha. Por que eu estou falando isso? Porque o ponto P, se a o ponto P, ou se a reta passa por esse ponto, então esse ponto é a solução da sua equação. É uma das soluções, né, pessoal? Então a gente sabe que o x aqui é 1 e o y aqui é 4. Então, a gente precisa substituir esse valor na equação da reta T. Então, se y é 4, x é igual a 1, não é isso? Então, 3 vezes 1 mais b. Com isso, a gente encontra o valor de b. Ou seja, b é igual a 4 menos 3, que é igual a 1. Que beleza, né? Então, agora sim, a gente tem a equação da reta T, que seria y igual a 3x mais 1. Então, com isso, pessoal, a gente até consegue enxergar... Que essas duas retas, elas não são coincidentes. Elas são paralelas, mas não são coincidentes. Elas são diferentes, são distintas. Tudo bem? Vamos agora para a nossa terceira questão. Bom, a nossa terceira questão diz o seguinte, ó. Determine a reta perpendicular a R, ou seja, é uma reta que é perpendicular à reta R, no seu ponto de abscissa 5. Olha só, pessoal. A gente tem aqui uma reta, podemos chamar essa reta perpendicular de P, tudo bem? Então, aqui a gente tem uma reta perpendicular, né? esse P minúsculo, né? Então, esse P, essa reta P, ela é perpendicular à reta R. Então, a gente não tem aqui a equação da reta P, mas essa informação, ou seja, o fato dela ser perpendicular à R, a gente viu na aula passada que o coeficiente angular de P, então, o coeficiente angular de P multiplicado... Pelo coeficiente angular de R é igual a quanto, pessoal? É igual a menos 1. Quando as duas retas são perpendiculares, e aí a gente está falando da condição de perpendicularidade, que a gente viu na aula passada, quando essas retas são perpendiculares, esse produto tem que ser menos 1. Então, com isso, a gente consegue encontrar o coeficiente angular da reta P. A reta P ela é Y igual ao coeficiente angular multiplicado por X mais o seu coeficiente linear, que a gente chama de B, não é isso? Ou N. Vamos utilizar o N aqui. Então, N. Beleza? Então, vamos encontrar esse M primeiro, que a gente não sabe. Então, aqui estaria o coeficiente angular de P. Beleza, pessoal. Como é que a gente encontra isso? Olha só. O coeficiente angular de P, que é o que a gente quer encontrar, multiplicado pelo coeficiente angular de R, que é 1 meio, não é isso? Então, a gente tem aqui 1 sobre 2, tem que ser igual a menos 1. Ou seja, o coeficiente angular de P... É igual a menos -2. Resolvendo essa pequena equação aqui, mp tem que ser igual a menos 2. Copiando é, ou reescrevendo a equação de P, a gente vai ter o seguinte: aqui y é igual a menos 2 multiplicado por x mais n. E como é, a gente tem uma segunda informação aqui, essa reta P ela é perpendicular à reta R exatamente nesse ponto no ponto de abscissa 5. Então, pessoal, o que a gente poderia fazer? Olha só, a gente só tem um valor, a gente tem um ponto cuja abscissa é 5, mas a gente não tem o um valor de y, ou seja, a gente não tem o um valor da sua ordenada. Então, não ia adiantar muito a gente substituir esse valor nessa equação, porque se a gente substituísse o 5 no x aqui, ficaríamos com y e n, ficaríamos com duas é, incógnitas que não seria possível encontrar. Mas, como esse ponto ele faz parte tanto de P quanto de R, a gente consegue sim encontrar esse y, concorda comigo? Por quê? Vamos substituir em R aqui, tá ok? Então, a gente vai substituir agora esse valor em R. Então, substituindo é, o 5 em R, na reta R, a gente vai ter o seguinte, ó, y é igual a x, que é 5 dividido por 2, certo? 5 dividido por 2 menos 1 meio. Então, a gente tem aqui uma fração... É, com denominadores iguais, a gente repete o denominador e subtrai os numeradores, tá ok? Então, 5 menos 1 é igual a 4 e 4 dividido por 2 é 2, então olha só que beleza, então o ponto onde as retas se cruzam ali é 5 e 2, show de bola! Então agora a gente tem o um ponto completo, a coordenada completa desse ponto, substituindo aqui nessa equação, a gente pode até trazer um pouco mais para baixo aqui, Certo? Substituindo o ponto 5 e 2 no ponto, ou melhor dizendo, na reta. Então vamos substituir isso aqui na reta T. Fazendo isso, podemos até descer um pouco mais aqui. A gente vai ter o seguinte, pessoal: o valor de x aqui é 5 e o valor de y é 2, certo? Então onde tiver x aqui, a gente coloca 5 e onde tiver y, a gente coloca 2. E a gente já fica com apenas uma incógnita que é o n, não é isso? Então a gente vai ter o seguinte: ó, y que é 2 é igual a menos 2 multiplicado por x, que é 5, mais n. Então, aqui vai ser igual a menos 10. Menos 10 podemos passar para o primeiro membro. Então, a gente vai ter que 10 mais 2 é igual a n. Ou seja, n é igual a 12. Que beleza, né, pessoal? Então, n é igual a 12. E a equação da reta T é igual ao seguinte. Menos 2 multiplicado por x mais 12. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente tem... A equação da reta T. Tudo bem? Vamos agora para a nossa última questão. Bom, pessoal, a nossa quarta questão é o seguinte. As retas de equações y igual a ax menos 4 e y igual a cx mais d concorrem perpendicularmente no ponto 3 e 2. O valor de d é... Então, olha só. O problema já diz que essas retas são concorrentes e perpendiculares. Então, a primeira reta ela tem a equação y igual a ax Menos 4. Enquanto que a segunda reta ela tem a equação y igual a Cx mais D. Então, olha só, o valor de D ele quer saber esse valor aqui, ó. O valor de D é o problema, o que a gente quer encontrar. Bom, o que a gente precisa, o que a gente tem de informação aqui é que essas retas são perpendiculares, concorda comigo? E elas se tocam exatamente nesse ponto aqui, ó. 3, 2 show de bola então se essa retas se tocam nesse ponto a gente se a gente substituir esse ponto em cada uma das retas vamos ver o que, é que vai dar então a gente tem que quando y é igual a 3 é né, o melhor quando y é igual a 2 x é igual a 13 então substituindo quando y é igual a 2 x é igual a 13 então vamos substituir aqui para encontrar o a pode ser que esse a nos ajude certo então a gente vai ter essa equação aqui então vou ficar com 2 mais 4 é igual a 3 multiplicado por A, que é 3A, e 3A é igual a 6, ou seja, A é igual a 2. Bom, a gente já descobriu um valor desconhecido aqui, que seria o A, certo, pessoal? Substituindo esse ponto nessa equação, pois esse ponto ele faz parte tanto da primeira reta quanto da segunda, pois elas se tocam nesse ponto, esse ponto é solução das duas retas, tudo bem, pessoal? Das duas equações. Show de bola! Então, substituindo aqui também, vamos ter que 2 é igual a C multiplicado por 3 mais D. Olha só, então a gente tem aqui que 2 é igual a 3C mais D. E com isso a gente não consegue ainda encontrar o D, pois essa equação tem aqui duas incógnitas, pessoal. Como é que a gente poderia então sair dessa enrascada? Olha só, olha só a informação extra que a gente tem no problema. Essas retas são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, o coeficiente angular da primeira, ou seja, o A, e o coeficiente angular da segunda, que é o C, o que tem de interessante nesses coeficientes, pessoal? Esses coeficientes, o produto desses coeficientes é igual a 1. Então, o A multiplicado pelo C, então o A vezes C é igual a quem? É igual a menos 1, pois essas duas retas são perpendiculares beleza Show de bola. Por quê? Porque o A a gente já tem. O A é igual a 2. Então, 2 multiplicado por C é igual a menos 1. Então, a gente vai ficar aqui com o seguinte. Ó. C é igual a menos 1 meio. Que beleza, né, pessoal? Que beleza. Por quê? Porque se a gente substituir esse C nessa equação, a gente encontra o D. A gente acaba com o nosso problema. 2 é igual a 3 multiplicado por C, que é menos 1 meio, mais... D, não é isso? Então a gente tem aqui o seguinte: ó, 2 é igual a menos 3 sobre 2 mais d. Encontrando aqui o MMC que é 2, a gente vai ficar o seguinte: 4 é igual a menos 3 mais 2d, não é isso? Então 2d é igual a 7, ou seja, d é igual a 7 sobre 2, ou 7 meios, Que beleza, né? Então a gente tem aqui o resultado do nosso problema: seria aqui a letra E. A letra E é a alternativa correta. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês é, tenham gostado da aula. Aproveite para se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo para ajudar o nosso projeto. E aproveite também para curtir a nossa página lá no Facebook. Combinado? Valeu e até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar de um assunto muito importante da geometria analítica, que seriam as posições relativas de duas retas no plano cartesiano. Só que antes eu convido vocês